Oi gente eu sou a Tata e seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao vídeo mais esperado deste canal por mim e por vocês. Por vocês, porque nele eu vou responder as maiores dúvidas que vocês sempre me mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, se não me segue, cara, me segue lá. Se você tá vendo esse vídeo, tira uma foto, printa, me marca. O meu arroba me dizer que eu vou compartilhar lá nos meus stories, tá? para você aparecer lá também. Então a dinâmica vai ser a seguinte: eu vou pegar os love dramas de vocês. Cara, a chance do teu drama amoroso tá nesse vídeo é enorme. Então fica aqui comigo até o final que eu acredito muito que eu vou poder te ajudar nessa. Agora vai, cara. Agora tu vai conseguir solucionar esse teu problema amoroso aí. Então deixa eu te contar o porquê que esse é o vídeo mais esperado por mim nesse canal. Porque nesse vídeo eu vou utilizar o luvin O Loving é meu aplicativo, é o meu consultor amoroso grátis. E eu fiz com todo o carinho e dedicação do mundo pra você pra poder te ajudar com a tua situação amorosa independente do perrengue amoroso que tu está passando aí cara independente de qual que é o problema eu vou conseguir te ajudar só precisa de um minutinho diário para ir seguindo as dicas para ir vendo os meus conselhos que é aquela coisa né cara a gente desde pequeno ouve sobre aulas de inglês aula de culinária aula para fazer algum esporte, autoescola para aprender a dirigir mas me conta tu já viu Aula ou então algum curso para aprender a se relacionar para aprender a amar não cara então é por isso que eu vi essa necessidade cara de fazer uma plataforma que vocês pudessem utilizar para poder otimizar a vida amorosa de vocês aí eu pensei cara o que, que todo mundo tá usando celular obviamente então como é que eu vou fazer eu vou fazer em formato de aplicativo tem muitas ideias ainda para serem implementadas do luvin ele acabou de ser lançado então assim ó se você começar a fazer parte do início desse projeto eu vou ficar muito feliz se você já me acompanhava aqui no YouTube me segue nas outras redes sociais provavelmente você já viu eu falando do mas se você ainda não baixou é só baixar, o link tá aqui na descrição. Tem para Android, tem para iOS, é grátis, é bem levinho o aplicativo, mas se o teu celular aí tá meio ruim, dá para tu baixar, daí e deleta depois baixa de novo. Então fica à vontade, eu espero muito, muito, muito que eu possa te ajudar com isso. Então a dinâmica do vídeo de hoje vai ser a seguinte. Eu vou pegar os maiores love dramas de vocês lá do Instagram, igual eu falei. E quem vai responder? Sou eu, né? Mas é através do luvin para vocês ver como funciona. Vamos lá? Já baixei o meu aplicativo aqui. Se você ainda não baixou, baixa aí, dá uma pausa aqui no vídeo rapidinho e baixa, porque daí a gente já vai configurando ele junto comigo aqui, a gente já vai fazendo o negócio junto no esquema e vamos lá. Vai clicar no ícone, obviamente, depois de baixar, e aí no meu, como eu já tenho o meu perfil traçado, aparece essa tela aqui. Já cuidou do seu coração hoje? Depois eu vou mostrar para vocês que que acontece ali por agora o que, que eu vou fazer eu vou atualizar o perfil e vou refazer o perfil de acordo com o perfil da pessoa que me perguntou lá no Instagram. Entendeu? Pra gente poder gerar a dica certa para essa pessoa. Porque o Luvin, ele funciona com uma inteligência artificial que eu desenvolvi junto com a Máquina interactive para poder te ajudar independente do teu caso. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar a pergunta, essa primeira pergunta que é a seguinte: Quando a gata tira você para friend zone? Quem nunca, né, cara? Quem nunca foi apaixonado por um amigo, por uma amiga? E aí fica ali naquela maldita friend zone. Então vamos lá, vou atualizar o perfil de acordo com essa pessoa aqui, tá? Qual é o seu sexo? A pessoa que falou ali era do sexo masculino. Qual a sua situação amorosa atual? Pelo que eu entendi, ele estava solteiro. Você tem interesse em. Ele falou que era uma mulher, então uma mulher. Qual o seu grau de intimidade com a pessoa? Pelo que eu entendi, você é friend zone, então é um amigo. O que você está buscando? Tá buscando ficar com um amigo, então ficar. Qual o seu nível de timidez? Como ele não falou nada sobre timidez, eu vou botar aqui no meio. Dá para tu botar aqui, ó, nada é tímido ou muito tímido. Eu vou botar no meio, confirmar. Qual dessas cores você prefere? Eu vou chutar aqui qualquer cor. Vou botar esse verde água, definir. Coloca aqui o nome. Eu vou botar minha amiga. Mas aqui, aqui que tá o esquema. Quando tu chegar nessa fase, cara, se concentra, relaxa, respira fundo. Sente que tu tá pensando naquela pessoa, lembra do nome daquela pessoa, lembra da imagem daquela pessoa, lembra que o teu objetivo com esse aplicativo é conquistar aquela pessoa. Então quando chegar aqui nessa etapa, tu coloca o nome da pessoa. No caso aqui, então vai ficar minha amiga, tá? Se for ninguém específico, tu coloca ninguém específico, dá pra marcar aqui. Agora o seguinte, está quase tudo pronto pra você começar a receber a ajuda do seu consultor de relacionamentos amorosos. Você receberá dicas e conselhos diariamente. Por isso, antes de começar, quero lembrar você da importância de fazer disso um hábito. Leia as dicas com atenção por 21 dias consecutivos. Cara, passa assim, ó, muito rápido. Assim você fortalecerá sua mente para ter uma vida amorosa muito bem resolvida. Então vamos lá, ok? Será um hábito. E show de bola, voltar. Agora vamos lá para a página inicial. Já cuidou do seu coração hoje? É como se eu não fosse eu. Vocês estão entendendo a dinâmica, né? Eu sou aquela pessoa lá que perguntou: cuidar. Concentre-se mentalize sua situação amorosa saiu a dica da tata vamos lá sabe por que é tão comum se apaixonar por uma amiga ó certinho porque um dos critérios para escolher uma amizade é a afinidade eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos cara é muito comum as pessoas se interessarem por amigos Por quê? porque são pessoas que tu já tem uma afinidade que tu já sabe que a pessoa gosta de ti mesmo como amizade que tu gosta dela que vocês têm tipo assim a mesma as mesmas sacadas as mesmas piadas então a pessoa que provavelmente já é mais próxima de ti Enfim. Vou continuar aqui existe química entre vocês a conversa flui vocês se entendem apenas com o olhar né então a chance desse sentimento se confundirem é enorme vai ficar tudo bem não se desespere Olha aí meu amigo ó a dica da tata através do luvin pra você aí que tá na friendzone é essa cara não se desespera vai ficar tudo bem acolhe esse sentimento e entende que cara tá bom é verdade eu tinha grande chance de me apaixonar por ele de me apaixonar por ela cara realmente ela é muito bonita realmente a gente se dá muito bem mas o que, que tu vai fazer? Vai se desesperar? Não! Acolhe esse sentimento. Ai, gostei, gostei. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma então. Tá, tá eu gosto de um menino, mas ele é muito tímido. E eu também. E ele é meu vizinho. É uma menina. Então vamos lá fazer o perfil desta menina. Sexo feminino, situação amorosa solteira, com interesse em homem. Qual o grau de intimidade? Ela disse que era vizinho, né? Então é colega. Ou conhecido, talvez conhecido. Conhecido, o que você está buscando? Ficar. Qual seu grau de timidez? Muito tímido. Vou botar muito tímido porque ela disse que ela era muito tímida. E o menino também. Confirmar qual sua cor preferida? Vou na ordem aqui: o rosinha. Definir. Qual o nome? Vou botar vizinho, que ela falou, né? Não tem nome específico, mas vamos lá. Pronto. Mesma coisinha, mesma mensagem que tinha dado antes. Cuidado do seu coração, concentre-se. Tô mentalizando a situação dela. Cara, aquela coisa, né? Independente das suas crenças, é físico. Você pensou aqui, o universo captou. para algum lugar vai. Então vamos fazer com que isso volte da melhor maneira, né? E que ele consiga te trazer respostas através do aplicativo. Ah, uma curiosidade bem legal é que tudo tudo que eu estudo, tudo que eu venho aprendendo, todos os cursos que eu venho me atualizando vão acabar vindo aqui para o aplicativo, porque todo mês eu vou alimentando ele com novas dicas, novos conselhos, novas experiências. Então vai ser muito legal para vocês. Vamos lá! Vamos para a dica do Luvin para essa nossa amiga. O conselho do Luvin é: amigos em comum são uma ótima ponte. amiga, fica aí a dica, ó. Para um primeiro contato, se aproximar dos amigos dele pode ser uma ótima ideia, não acha? Hum, hum, não acha, amiga? Esse looping tá me saindo melhor do que a encomenda, hein? Ah, olha só que legal esse aqui também, ó. Dá para tu salvar imagens, tu gostou, aí vai ficar salvo lá na tua galeria para tu poder compartilhar em outras redes sociais, enfim. Dá para tu favoritar ele, tipo assim, esse conselho foi muito bom, cara, eu preciso ler ele mais vezes. Aí tu favorita e ele vai ficar salvo aqui dentro do próprio aplicativo. Tá vendo aqui esse íconezinho aqui? Tu clica nele, favoritos e aí aqui estão os teus principais conselhos favoritos. Aqui do lado tem a aba todos que são todos os conselhos que tu já recebeu. Ah, essa aba aqui do coraçãozinho é muito legal, cara, porque periodicamente eu vou ali, escrevo um conselho, uma dica, uma vivência, alguma experiência que eu passei, alguma coisa que eu li e que eu quero te falar. Então eu vou ali, escrevo e mando direto pra ti, entendeu? Então se tu quiser ler, isso é aqui, ó. Clica aqui no meio e aí tu vai ver a última mensagenzinha que eu mandei pra ti, cara. Independente ali da tua situação amorosa atual e tal. Ah, se tu já viu teus conselhos diários ali, acabaram os teus créditos e tu quiser ver mais, é só tu clicar aqui e ver a publicidade inteira, só ver esse videozinho aqui, ó, é muito fácil, muito simples. Só assiste o videozinho inteiro que é um videozinho de publicidade, que daí o Google já vai liberar para ti mais créditos para tu poder ver mais conselhos. Então vamos para mais um love drama de vocês. Inclusive, se você ainda não mandou, pode me mandar lá no Instagram, tá? Com a hashtag love drama que eu sempre uso. As perguntas de vocês lá aqui. Não consigo esquecer o arroba. Como faço para esquecer? Boa! Esquecer é uma boa também. Vamos lá fazer este perfil. Atualizar perfil. Era uma menina. O que você está buscando? Esquecer. Pronto, ok. Será um hábito. Vamos lá. Concentre-se. Não espere estar super animado para fazer algo. Ocupe sua mente com coisas que te trazem mais prazer do que lembrar dele. Cara, isso é muito importante. Faça exercícios, conheça lugares diferentes, descubra novos hobbies. Isso irá acelerar o tempo. E quando você menos se der conta, estará pensando menos nele. Muito real. Quando tu tá na noia, quando tu não consegue tirar aquela pessoa da cabeça e tu já tá tipo assim, desesperado, tata tá, tá, pelo amor de Deus, eu não consigo tirar o arroba da minha cabeça. Era exatamente essa dica que eu daria. Gente, eu tô muito feliz com o resultado do aplicativo, espero que vocês estejam gostando também. Teu perfil tu pode refazer ele quando tu quiser, tá bom? Se tiver acabado teus créditos para ver novos conselhos ou então para refazer perfil, enfim, é só tu ir aqui em cima nesse botão de maisinho que vai carregar e aí tu escolhe. Tem vários pacotinhos que dá Pra comprar ali com mais créditos para poder receber novas dicas, para poder atualizar e mexer ali no perfil. Enfim, agora é com você. Se você ainda não baixou, baixa o primeiro link aqui na descrição e me conta, cara, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder vocês aqui nos comentários. O que que tu tá achando do meu aplicativo? Foi legal? A dica te ajudou? Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu tenho muitas ideias e tem muitas ferramentas que ainda vão vir pro lube que elas estão sendo aprovadas e desenvolvidas ainda, então eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de ter esse aplicativo instalado no teu celular, tá bom? Um beijo, tchau!